Olá amigos e amigos, depois de imprimir a folha em frente e verso, agora vamos montá-la. Você deverá cortar aqui ao redor da folha do mini livro, desta maneira, sempre ao redor da, da linha contínua, uma folha de papel A4 você deve, deverá imprimir e deverá fazer uso da tesoura, sem pontas, é fácil, simples e rápido. Em menos de dois minutos, vocês poderão ter montado o mini livro Depois é só cortar aqui, aí você corta na tira um, tira um, tira dois, tira três, tira quatro. Então vamos lá, tira um aqui do lado do número três, do número dois. Depois no número 3 você corta novamente. E depois onde está o 4, número 4 você corta novamente. Una tudo. Verifique que tem uma ordem aqui do mini livro. Um dois, um, dois, três e 4. Aí você une. Uni bem, grampeia ao meio e dobra, pronto, está montado o mini livro com 16 páginas. como queremos demonstrar. Obrigado e até a próxima.